Você já ouviu falar sobre radiestesia? E sabe como essa ferramenta pode melhorar o seu relacionamento? Não sabe não? Pois hoje eu tenho um convidado super especial que vai sentar aqui, ó. E ele fica atrás das câmeras, mas hoje... Vem pra cá, Ives! É com você, garoto! Vamos saber que negócio é esse de radiestesia com essa pessoa que fica, ó, lá de trás da câmera. Mas hoje, ó, vai sentar aqui do meu lado. Quem é Ives? Pois é, Ives é uma pessoa de muitas tarefas. Dias fica atrás da cama... Oh, oh, tá da cama, não. Eita, Câmera não! Oh, câmera! Que porra é oh, que você tava fazendo? Que porra oh, é que você tava fazendo atrás da câmera, Ives? Caralho, brother! Não, tem dias que eu fico atrás da câmera, né? Gravando os vídeos que vocês veem aqui no canal do Tantra Amor. Só que eu também, eu tenho uma vida dupla. E eu sou terapeuta. Sou formado em psicologia e trabalho atualmente com terapias alternativas. A principal delas são conjunto de terapias do, do AXIS também a radiestesia. E também sou também participante né? dos é, é. processos do, do Tantra, das meditações e também das imersões, oh. principalmente das imersões. Ele faz massagem em Tantra é um beleza, ele está até pensando em fazer a formação. Uhum. Então, pois ver, é, né? e tem um CRP, cara, pois que é. ele resgatou depois. E o pessoal pensando que eu sou só videomaker, né? Não mesmo, múltiplas habilidades. Uhum. Ives, radiestesia, o que é radiestesia? Radiestesia é uma das técnicas mais fundamentais para quem é terapeuta, na minha opinião. Porque imagine você usar um computador sem um monitor, sem você ver o que está acontecendo, quais são os processos, como é que você vai interagir com o que aparece, com o que você está fazendo. Não tem como. A radiestesia é um processo onde você capta informações através de sua conexão com o outro. E é uma capacidade que todas as pessoas têm, todas as pessoas nascem com essa capacidade. Sabe aquele momento em que você chega num lugar ou está com uma pessoa e tem aquela sensação que aparece intuitiva, uhum. tipo assim, pô, parece que eu conheço essa pessoa de muito tempo atrás. O, o santo bateu. O santo bateu, tipo assim, eu cheguei num espaço, mas aquele espaço não tá me fazendo muito bem, eu tô sentindo algo estranho aqui. Pode estar tá tudo arrumadinho, todo mundo tá bem e tudo mais, mas dá aquela sensação estranha. E todas essas coisas que vem à tona, que chamamos de intuitivo, de percepção, de sensação, essas coisas que tipo, a gente consegue perceber no nosso dia a dia sem muito instrumental. Parece ser muito pouco. Quando uhum. a gente vê no, no âmbito da radiestesia que a gente consegue ver essas informações com mais profundidade. Ou seja, quando eu recebo um paciente e ele vem com um tipo de queixa, eu posso mapear a origem da queixa, como é que ele está no momento, o que é que ele está sentindo e quais são os fatores que estão interferindo no que a pessoa tem. A pessoa só tem uma pequena sensação do que pode estar causando aquilo. Uhum. Mas com a radiestesia eu posso ver de forma ampla, tanto a nível físico, energético, emocional, mental, espiritual também, o que é que está influenciando a pessoa a ter aquela sensação, aquele mal-estar ou aquele problema. Então é algo que, tipo, vai além de uma intuição, que é pontual, mas abre um leque de informações que pode ajudar a pessoa a resolver os problemas. Okay. E para os casais que estão em um relacionamento, que eles querem investir, querem continuar juntos, mas que tem muitas brigas, que tem muitas rusgas, como é que a radiestesia pode auxiliar na uhum. vida desse casal? Oh, de muitas formas. Primeiro, esclarecendo as questões, principalmente a compatibilidade entre as pessoas, vivendo Assim, Se níveis? é compatível ou não? É, em que, que níveis, né? Porque a pessoa pode ter vários níveis de compatibilidade e incompatibilidade. Pode ser compatível em alguns aspectos, como o aspecto físico, as pessoas serem muito atraídas é, fisicamente, sexualmente, e ter uma separação, às vezes até emocional, uhum. ou às vezes até energética, às vezes até mental, tipo assim, e serem complementares ou serem totalmente antagônicas. Então, totalmente antagônica vai ficar mais complexo né? Com Investir nessa relação. É. Aí cai aqueles casos, tipo assim, as pessoas adoram se pegar, mas não suportam uma hora estar tá conversando junto. Nesse caso aí, acho que não tem nem. Não tem terapia que... Às vezes o cliente chega dizendo, ah, eu tô assim com esse problema por causa disso, disso, disso, disso, disso daquilo. A gente não come esse reggae. A gente primeiro a gente vai pegar nosso material, vai zerar a nossa cabeça de qualquer tipo de preconceito, de ideia de padrão, de estatística, a gente zera tudo e vai para a pesquisa para ver o que é que está ali envolvido. Porque, às vezes, o que é muito aparente, indicando determinado, uma determinada causa, quando a gente vai pesquisar, a gente encontra algo totalmente diferente. Uma outra coisa que, tipo assim, ninguém estava nem começando a intuir, mas que ali leva a uma mudança de visão e uma mudança na relação. E eu acredito que para o casal, ele percebendo quais são os pontos conflituosos, fica muito mais uhum. fácil deles mudarem um, um padrão, já que eles querem investir na relação. Com certeza, porque, tipo assim, muito do que a gente leva para um relacionamento são nossas experiências passadas e muita coisa que está no nosso inconsciente também, que a gente começa a trazer à tona, né? O outro, como o espelho da gente, a gente faz, faz, nos faz, né? Trazer muita coisa que a gente não sabe nem de onde veio e nem porque a gente está agindo daquela forma. Quando a gente vê, a gente já fez. Então, essa investigação das origens e tudo mais é uma investigação um pouquinho mais profunda que com a radiestesia dá para fazer. E dá tá para esclarecer isso e trazer à tona coisas subjacentes que estão ali na relação, que precisam ser esclarecidas para que as pessoas consigam se enxergar de uma outra forma, né? Uhum. Ou continuar a relação a partir de um outro espaço, ou simplesmente cada um para o seu canto. Então, podemos dizer assim que é. A radiestesia, ela, ela contribui para vir à tona a, a verdade. Isso. Muitas coisas que estão obscuras dentro do, da, da relação. Uhum. Trazer uma maior clareza para o par. É, e cada um vai tomar suas próprias decisões a partir daí. E a radiestesia não é algo assim... Mesmo a gente trazendo a informação, né, enquanto terapeuta mesmo, fazendo radiestesia, a gente traz a informação de uma maneira muito cuidadosa. A gente não traz uma verdade. Tipo assim, tal, tal problema que vocês é... Assim? Então, uhum. A gente pode ver o que é, mas sempre a gente vai começar de forma suave, dizendo assim, vocês já pararam pra pensar nesse aspecto aqui? Uhum. Isso aqui acontece no dia a dia de vocês? A gente vai através de perguntas, a partir do que a gente viu, a gente vai começando a fazer perguntas, perguntas, a pessoa fazer sentido encaixar na vida dela aqueles questionamentos, e a partir daí vão trazendo histórias, vão trazendo conteúdos, esses conteúdos vão ficando cada vez mais claros, gerando outras questões, e assim a sessão vai decorrendo. Uhum. Ok. É algo que requer uma, uma continuidade? É, Precisa-se fazer várias sessões, periodicidade? Sim, é como uma terapia, uma terapia até certo ponto psicoterapêutica mesmo. E aí, cada sessão a gente trabalha uma medida que saiu no dia. A gente trabalha aquele tema, a gente vai até o, uma discussão, né? A gente vai até onde sente que a discussão foi suficiente naquele momento, deixa a pessoa descansar, assentar todas aquelas transformações, pensamentos e emoções. E aí na próxima sessão a gente dá uma continuidade, vendo o que reverberou e trazendo novos pontos. Então mais do que nunca é importantíssimo né, para aquelas pessoas que querem se manter junto que elas invistam uhum. na sua relação, né? não, só, não só com a psicoterapia, mas encontrar outras ferramentas ah, que tragam uma maior clareza para que essas pessoas elas possam é, ter um, um outro ponto de vista dessa própria relação. Uhum. Sim, até porque a, o contato que a radiestesia tem com as pessoas não é exatamente com o que a pessoa pensa, fala... O que fica mais assim a mostra, né? Fica mais na superfície. A radiestesia vai buscar lá no inconsciente as verdades ocultas que causam problemas, que estão dissonantes com a consciência. E é justamente isso que a radiestesia vai pegar. Porque não adianta a pessoa estar tá dizendo Ah, eu amo meu meu parceiro, tô de bem com ele. Sendo que uhum. lá no fundo tá... Tá uhum. por dentro, o negócio tá remoendo. Cheio de rancor, cheio de coisa guardada. Cheio de raiva. Cheio de raiva. Coisas não ditas. Coisas não ditas. Situações que foram colocadas para debaixo do tapete. Situações que dariam conflito, mas a pessoa deixou para lá. Tipo, não, não vamos brigar não, vamos ficar tudo de boa. e acaba deixando para lá e fica aquela coisa embolada ali. Então a radiestesia vai nesses pontos do invisível mesmo. E não da superfície do que as pessoas, assim, digamos assim, falam, expõem. Porque a gente está muito na época do politicamente correto, né? Todo mundo fala bonitinho e tudo mais, então vai testesar esse meio de você chegar direto logo a um determinado ponto e ter aquela abertura mesmo para você ter clareza e começar um processo de mudança Nossa. de uma forma consciente e não induzida assim dizendo ah, você tem que fazer isso fazer aquilo fazer aquilo mas tipo uma perguntinha aqui uma perguntinha ali a pessoa vai tendo outros insights então já que é uma perguntinha ali uma perguntinha aqui e me conta hum. como é que está aqui na frente das câmeras, você que sim. está acostumado sempre estar lá atrás, ó, gente, não tem ninguém lá atrás, ó, a gente botou é. a câmera e veio para cá. Eu tô me filmando, assim, né, eu tô lá e tô aqui ao mesmo tempo. São massa, legal? Gratidão. Valeu. Ele vai voltar aqui outra vez para falar sobre o Axis. Sim, sim. Bacana? O grandioso Axis que tem barras, que todo mundo conhece, mas tem muito mais do que barras. Vou deixar você falar aquela fala final, vem aqui, curte-se vídeo e tal. É, curte o vídeo, se inscreve no canal. Não é mesmo, o resto. Ativa, a, <risos> ativa a notificação, ativa o sininho. E manda pros amigos que querem saber uhum. sobre a radiestesia. Pois é, quem querem melhorar seu relacionamento. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Tá bom? Será que vai ter cena preto e branco pra mim?